Bom dia, amado ser de luz. Que felicidade ter você aqui comigo. Hoje é o nosso 16º dia do ciclo de decreto de 21 dias com Miguel Arcanjo, de cura, proteção e limpeza profunda. Comecemos o dia sendo abençoado por Arcanjo Miguel. Ative a legenda deste vídeo e me acompanhe. Eu apelo ao Cristo para acalmar meus medos e para apagar todo o mecanismo de controle externo que possa interferir com esta cura. Eu peço ao meu Eu Superior que feche minha aura e estabeleça um canal crístico para os propósitos de minha cura, para que só as energias crísticas possam fluir até mim. Não se poderá fazer outro uso deste canal. Que não seja para o fluxo de energias divinas. Agora apelo ao Arcanjo Miguel da 13 Dimensão para que cele e proteja completamente esta sagrada experiência. Agora apelo ao Círculo de Segurança da 13 Dimensão para que cele, proteja e aumente completamente o escudo de Miguel Arcanjo. Assim como para que remova qualquer coisa que não seja de natureza crística e que exista atualmente dentro deste campo Agora apelo aos mestres ascensionados e a nossos assistentes crísticos para que removam e dissolvam completamente todos e cada um dos implantes e suas energias semeadas parasitas, armas espirituais e dispositivos de limitação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 o ser conhecido como, declare o seu nome, nesta encarnação particular, por este meio revogo e renuncio a todos e cada um dos compromissos de fidelidade, votos, acordos e ou contratos de associação que não servem a meu bem mais elevado, nesta vida, vidas passadas, vidas simultâneas, em todas as dimensões, períodos de tempo e localizações. Eu agora ordeno a todas as entidades que estão ligadas com esses contratos, organizações e associações, as que agora renuncio, que cessem e desistam e que abandonem meu campo de energia agora e para sempre, e em forma retroativa, levando seus artefatos, dispositivos e energias semeadas. Para assegurar isto, eu agora apelo ao Sagrado Espírito Shekinah para que seja testemunha da dissolução de todos os contratos, dispositivos e energias semeadas que não honram a Deus. Isto inclui todas as alianças e seres que não honram a Deus como Supremo. Ademais, eu peço que o Espírito Santo testemunhe essa liberação completa de tudo que infringe a vontade de Deus. Eu declaro isto adiante e retroativamente. E assim seja. Eu agora volto a garantir minha aliança com Deus através do domínio do Cristo e a dedicar meu ser inteiro, meu ser físico, mental, emocional e espiritual à vibração de Cristo, desde este momento em diante e em retroativo. Mas ainda, dedico minha vida, meu trabalho tudo o que penso, digo e faço, e todas as coisas em meu ambiente que ainda me servem. a vibração de Cristo também. Ademais, dedico o meu ser à minha própria maestria e ao caminho da ascensão, tanto do planeta como meu. Havendo declarado tudo isto, eu agora autorizo ao Cristo e ao meu próprio Eu Superior para que façam mudanças em minha vida, para acomodar esta nova dedicação. E peço ao Espírito Santo que testemunhe isto também. Eu agora declaro isto a Deus, que seja escrito no Livro da Vida. Que assim seja. Graças a Deus. A universo e a mente de Deus inteira e a cada ser nela contido a todos os lugares onde tenha estado, experiências das quais tenha participado, e a todos os seres que necessitam desta cura, sejam conhecidos ou desconhecidos de mim. Qualquer coisa que se mantenha entre nós, eu agora curo e perdoo. Eu agora apelo ao Santo Espírito Shekinah, ao Senhor Metatron, ao Senhor Maitreya e a San Germain para que... Ajudem e testemunhem esta cura Eu os perdoo por tudo o que necessite ser perdoado entre vocês e eu Eu lhes peço que me perdoem por tudo o que necessite ser perdoado entre vocês e eu O mais importante, eu me perdoo a mim mesmo Por tudo o que necessite ser perdoado entre minhas encarnações passadas e meu eu superior Estamos agora coletivamente curados e perdoados, curados e perdoados, curados e perdoados. Todos estamos agora elevados a nossos seres crísticos. Nós estamos plenos e rodeados com o amor dourado de Cristo. Nós estamos plenos e rodeados da dourada luz de Cristo. Nós somos livres de todas as vibrações de terceira e quarta dimensões, de dor medo e ira todos os cordões e laços psíquicos unidos a essas entidades dispositivos implantados contratos ou energias semeadas estão agora liberados e curados eu agora apelo a Saint Germain para que transmute e retifique com a chama violeta todas as minhas energias que me foram tiradas e as retorne a mim agora em seu estado purificado uma vez que essas energias regressaram a mim eu peço que esses canais através dos quais se drenava minha energia sejam dissolvidos completamente eu peço ao senhor Metatron que nos libere das cadeias da dualidade eu peço que o selo do domínio do Cristo seja colocado sobre mim eu peço ao Espírito Santo que testemunhe que isto se cumpra, e assim é. Eu agora peço ao Cristo que esteja comigo e cure minhas feridas e cicatrizes. Eu também peço ao Arcanjo Miguel que me marque com seu selo, que eu seja protegido para sempre das influências que me impedem de fazer a vontade de nosso Criador. E assim seja. Eu dou graças a Deus, aos mestres ascensionados, ao comando Astracherã, aos anjos e arcanjos e a todos os demais que têm participado nesta cura e elevação contínua de meu ser. Selá, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do Universo. Kodosh, Kodosh, Kodosh, Adonai, Sabayot. Namastei.